Está na reta final do Ensino Médio e ainda não escolheu a graduação? Encontrar o curso ideal é um desafio, mas é possível facilitar essa escolha. Comece por estas seis dicas. Primeiro, é importante avaliar o seu interesse. Pensar nas suas principais habilidades também vai ajudar. Já tem algumas opções de curso? Então, pesquise sobre o mercado de trabalho delas. Assim, você conhece as áreas em que pode atuar. Também reflita sobre as suas expectativas para o futuro. Além disso, pense na rotina de estudo que gostaria de ter. Depois, decida entre as modalidades e metodologias de estudo. Com essas dicas, você vai perceber que a escolha fica mais simples. Afinal, é uma jornada de autoconhecimento. Compartilhe estas dicas com seus amigos.